Atentados em igrejas católicas e hotéis no Sri Lanka deixam mais de 200 mortos no domingo de Páscoa, o governo decreta toque de recolher por tempo indeterminado e bloqueia a internet após série de explosões. Três pessoas foram presas. Colombo, pelo menos 207 pessoas morreram e cerca de 450 ficaram feridas neste domingo após uma série de explosões registradas em três igrejas e hotéis de luxo no Sri Lanka, onde vários cristãos comemoravam o domingo de Páscoa. O governo decretou um toque de recolher por tempo indeterminado no país a partir das 18h no horário local, 9h30, em Brasília, e bloqueou a internet. Sete pessoas foram presas por ligação com os ataques. Seis explosões ocorreram por volta das 8h45, horário local, em pelo menos três hotéis de luxo em Colombo, Cinnamon Grande, Kingsbury e Shangri-La, e em três igrejas, a de Santo Antônio, de Colombo, a de São Sebastião, em Negombo, e a terceira em uma igreja de Baticaloa, no leste da ilha. Horas depois, mais duas explosões ocorreram. Um homem-bomba matou três policiais em um prédio em Orugodavata, subúrbio da capital, e outro kamikaze se explodiu em uma casa de hóspedes. A polícia acredita que eles estavam fugindo após praticar os atentados ocorridos pela manhã. Nenhum grupo extremista assumiu a autoria dos ataques, mas o ministro da Defesa Ruvan Vigevardeni disse que os culpados foram identificados e eram extremistas religiosos. A polícia do país tinha feito há 10 dias um alerta de terrorismo, a partir de uma informação de que poderia estar sendo preparado um ataque com características jihadistas. Após os atentados, o Papa Francisco condenou a violência cruel. Os ataques contra minorias religiosas vêm se repetindo na ilha, onde os cristãos representam apenas 7% da população. Quero expressar minha sincera proximidade com a comunidade cristã do Sri Lanka, ferida enquanto se reunia em oração, e a todas as vítimas de tal violência cruel, disse Francisco enquanto fazia a benção de Páscoa diante de milhares de fiéis na Praça São Pedro, no Vaticano. O budismo Theravada é a maior religião dos Sri Lanka, com adesão de cerca de 70,2% da população de quase 21 milhões de habitantes, segundo o censo mais recente. Em e muçulmanos compõem 12,6% e 9,7% da população, respectivamente. O país é também o lar de cerca de 1,5 milhões de cristãos, segundo o censo de 2012, a grande maioria deles católica romana. Nos últimos anos, vem crescendo o extremismo budista, alimentado por monges radicais. Os ataques a outras minorias religiosas aumentaram, particularmente contra a comunidade muçulmana, alcançando seu ponto mais violento em março de 2018, quando o governo decretou o estado de emergência por 10 dias, pela primeira vez desde 2011, depois de uma série de confrontos entre muçulmanos e budistas, que deixaram três mortos. Neste domingo, o governo decretou um bloqueio temporário das redes sociais para evitar a disseminação de informações incorretas e falsas sobre a onda de ataques e o primeiro ministro Hanílvik Kremesing convocou uma reunião do Conselho de Segurança Nacional em sua casa para o final do dia. Eu condeno veementemente os ataques covardes contra nosso povo hoje. Eu chamo todos para permanecerem unidos e fortes, postou no Twitter. O presidente do Sri Lanka, Maitripala Sirizena, pediu calma ao país, mas se mostrou em choque. Por favor, fiquem calmos e não sejam enganados por rumores, declarou Sirizena em mensagem à nação. As investigações estão em curso para descobrir que tipo de conspiração está por trás destes atos cruéis. Estrangeiros entre as vítimas no ano passado foram registrados 86 incidentes de discriminação, ameaças e violência contra cristãos, segundo a Aliança Nacional de Cristãos Evangélicos do Sri Lanka, que representa mais de 200 igrejas e organizações cristãs do país. Só neste ano, a organização registrou 26 incidentes, incluindo a tentativa de boicotar uma missa por parte de monges budistas em 25 de março. Após os ataques, o arcebispo de Colombo fez um discurso duro, pedindo ao governo que punassem piedade os responsáveis pelos atentados, mas pediu que a população não fizesse justiça com as próprias mãos e mantivesse a paz e a harmonia no país. Queria pedir ao governo que faça uma investigação sólida e imparcial para determinar quem é responsável por este ato e também que os puna sem piedade, porque apenas animais podem se comportar assim, declarou o arcebispo Malcom Ranjit. Imagens divulgadas pela imprensa local mostram a magnitude da explosão em pelo menos uma das igrejas, com o teto do, do templo semidestruído, escombros e corpos espalhados. Após visitar vários dos lugares atacados, o Ministro para Reformas Econômicas e Distribuição Pública do País, Archa de Silva, pediu que a população permaneça em casa. Segundo fontes oficiais, ao menos 27 estrangeiros estão entre os mortos. Há muitas vítimas, incluindo estrangeiros, afirmou no Viter. Vi cenas horríveis. Vi membros amputados por todos lados. Equipes de emergência estão espalhadas em todos os pontos. Levamos muitas vítimas para o hospital, esperamos ter salvado muitas vidas. Um dos ataques aconteceu no hotel de luxo Cinnamon Grande, onde um homem bomba se explodiu na fila de clientes que esperava para entrar em um restaurante. Ele se dirigiu ao início da fila e se explodiu, relatou um funcionário AFP. Um gerente que recebia os clientes foi um dos que morreram na hora. Foi um caos total. Não há espaço para barbares na região aos ataques foram condenados por líderes em todo o mundo. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, condenou fortemente as horríveis explosões no Sri Lanka. Não há espaço para barbares similares na nossa região. A Índia exprime solidariedade ao povo do Sri Lanka. No Twitter, o presidente americano, Donald Trump, prestou suas condolências às vítimas. Os Estados Unidos prestam suas sinceras condolências ao grande povo do Sri Lanka. Estamos prontos a ajudar. Também na rede social, o presidente Jair Bolsonaro condenou o ataque em nome dos brasileiros e afirmou que o extremismo deixa rastros de morte e dor. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou os atentados como cruéis e cínicos e disse que Moscou continua sendo um parceiro confiável do Sri Lanka na luta contra o terrorismo internacional. O presidente do Parlamento Europeu, Antônio Tajani, também criticou o que chamou de um verdadeiro genocídio contra os cristãos. Mesmo no dia de Páscoa, há quem semeie o ódio e a morte. Rezemos pelas vítimas inocentes e nos mobilizemos pela liberdade religiosa em todo o mundo. Atentados desta magnitude não tinham acontecido no Sri Lanka desde a guerra civil entre a guerrilha tamil e o governo, um conflito que durou 26 anos e terminou em 2009, e que deixou, segundo dados da ONU, mais de 40 mil civis mortos. Inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho e deixe seu like. Ajude o canal a crescer.